Jesus viria, em 22 de outubro de 1844, os mileritas e o grande desapontamento de 1844. Entre os anos de 1840 e 1844, surgiu nos Estados Unidos um movimento multidenominacional chamado milerita. Preste a subir aos céus, os discípulos de Cristo lhe perguntaram, Senhor, será que esse tempo em que restaures o reino de Israel? Atos 1, versículo 8. Essa é a promessa de Cristo para a igreja. Nós sabemos disso e temos convicção. E o surgimento do movimento milerita foi entre os anos 1840 e 1844, quando surgiu nos Estados Unidos um movimento multidenominacional chamado Millerita. Tal grupo baseava suas ideias em diferentes interpretações proféticas que resultou no surgimento de diversos grupos de seguidores chamados de Adventistas. O maior deles se tornou conhecido como Adventistas do Sétimo Dia. Guilherme Miller, um fazendeiro do estado de Nova York, nos Estados Unidos, era então licenciado pela Igreja Batista e se destacou com sua pregação do retorno de Cristo tanto na sua região quanto no mundo inteiro, em grandes partes do mundo e aí por volta de 1840 segundo os estudos que ele fez por média de 15 anos ele calculou que a vinda de Cristo foi predita por Daniel capítulo 9 quando Daniel fala da 70 semana de Daniel que em anos dá em média de 490 anos, e justamente após esse período, Cristo vem, morre na cruz e ressuscita, então Guilherme Miller entendeu o seguinte, se Daniel 9 profetizou e cumpriu, Daniel 814 diz até duas, mil e trezentas tardes e manhãs o santuário será purificado, Guilherme Miller disse, a partir de Daniel, dois mil anos, com certeza também Cristo vai vir arrebatar a sua igreja e o santuário vai ser purificado. E aí, se nós pegarmos uma calculadora e fizermos a conta de Guilherme Miller, realmente vai dar nesse período, que é 2.300 dias em anos, menos 457 anos de Daniel, vai dar exatamente 1.843. E um dos seus discípulos chamado Samuel especificou mais ainda detalhada a profecia disse ele virá realmente em 1844 mas ele virá 22 de outubro de 1844 nesse dia Jesus vai vir arrebatar a igreja disse Samuel Snow escreveu Samuel Snow um livreto espalhou pelo por grandes partes por vários lugares por várias regiões ficou famoso Porém, quando chegou 22 de outubro de 1844, que os cristãos já haviam vendido, despedido suas coisas, se Jesus não veio, aconteceu grande desapontamento. Porém, a Bíblia diz que nem o dia, nem a hora, ninguém sabe que o Senhor virá buscar a igreja. Mas está reservado para aquele dia e hora que o Senhor predestinou para os salvos, para os santos. Pessoal, por aqui e por enquanto é só, Deus abençoa, por favor, te peço que dê um like, ative esse sininho que está aí, e, geralmente é à sua esquerda, à sua direita, o botão de subscrever, subscrever ou inscreva-se no canal, em vermelhinho, clique nele, e ajude o meu trabalho, eu tenho gravado os vídeos para edificação dos irmãos. Deus abençoe e até o próximo vídeo.